Olá sejam todos muito bem-vindos Diego Rodrigues seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul quem sabe seu Brasil como é que vocês estão gente tudo bem com vocês olha só hoje eu vou mostrar para você uma oportunidade única única, única, única, essa mansão de 450 metros quadrados, possui 5 suítes, ela está mobiliada, tem piscina em concreto, espaço gourmet integrado ao living, pé direito alto, casa com home office, lindíssima, ela tem 600 metros de terreno, é 25 metros aqui por 24 metros aqui, meu caro, que terreno maravilhoso, uma baita de uma casa, uma mansão, e gente olha só oportunidade tá essa bela mansão encontra-se no condomínio Lagoa do Passo tá o passo da Lagoa que é o local aqui e ela está meu caro a uma quadra da Lagoa do clube da Lagoa você pode sair com a sua lancha com seu jet daqui e logo logo ali 50 metros você acessa a Lagoa aqui gente que é uma lagoa maravilhosa e te leva a mais de 30 outras lagoas inclusive você pode sair no mar eu quero te apresentar essa mansão hoje maravilhosa linda tem entrada por lá tem entrada por aqui gente o terreno é de esquina posição solar dela para cá é o leste e ela tem uma esquina para o sul leste sul a casa muito ensolarada e eu quero que você venha comigo gente porque assim ó essa casa está com preço mais barato que se você comprar um terreno e fizer uma outra casa aqui inclusive ela tem um preço essa casa aqui meu caro de casa térrea. essa casa é uma oportunidade eu vou deixar sob consulta porque eu não vou divulgar o valor aqui até a pedido do proprietário se você tiver interesse você mais ou menos já sabe quanto que é essa casa quanto que ela vale você entra em contato com algum de nossos corretores ou comigo mesmo aqui. Nós vamos te explicar tudo certinho. Meu caro, olha só ali é um jardim de inverno. Eu comecei o vídeo no começo lá. É para deixar bem privativo a piscina. Olha só, gente, a fachada dela tem um porcelanato que imita pedra ferro. Uma pérgola, aqui, na verdade, é a garagem dos carros, tá, gente? Garagem não. É o estacionamento dos carros. Olha o tamanho aqui, gente. Dois, dois, quatro. Mais dois a seis, mais um lá, sete carros aqui tranquilo nos fundos da casa. E eu quero começar aqui. Nem sei por onde eu vou, a casa é gigante. Vamos começar por aqui, ó. Olha só. Aqui, meu cara, então, é uma das entradas da casa. Olha o tamanho da porta de PVC, gente. Linda, né? Olha o ventinho, que bom, gente. Sentiu a brisa, sentiu a paz. <risos> Olha só, seja bem-vindo à sua casa, gente, aqui no condomínio Lagoa do Passo. Para quem não conhece o condomínio Lagoa do Passo, fica na praia aqui de Atlântida Sul, do Rio Grande do Sul, 110 quilômetros da capital Porto Alegre, uma hora pela freeway. E detalhe, gente, ele fica a 2 quilômetros de Xangri a uns 7, 8 quilômetros de Capão da Canoa. Aqui o living da casa, tá, gente? Um living star grande. Televisor já tá na parede embutido. Painel de fora a fora lá já. Tapete aqui, gente, ó. Da vaca da Maria. Tô brincando. <risos> Tapete de vaca aqui, né, gente? Olha só. Lustre aqui também, lustrezinho, tá, gente? A casa, ela... É usada, já foi usada E ela tá à venda com excelente preço, meu cara Aqui tem outra sala, tá, gente? Uma sala de lareira, fireplace Além aqui, gente, ó Aqui a gente tem, então, uns espelhos aqui também, gente, ó Lindo, maravilhoso E olha só, de fazer um panorama aqui Eu entrei por lá, comuniquei com a sala de estar Com a sala aqui na lareira Cozinha, espaço gourmet, sala de jantar a minha esquerda aqui já acessa o Gourmet, o terraço e a piscina tá logo ali. Olha só que integração maravilhosa. Muito top. Astral de praia. Aqui um jardinzinho de inverno, gente, ó. Olha só que bacana. E vamos lá, gente, olha só. Aqui tem uma estante, então. Acabei passando, correndo aqui, gente, ó. A direita na entrada aqui, papel de parede, tá? Nós temos o lavabo. Dá uma olhada do tamanho do lavabo. Gigante. Todo em mármore travertino. O forro ali é em gesso, tá, gente? Toda a casa é rebaixada em gesso. Aqui, então, sala de jantar e espaço gourmet com cozinha, tudo integrado, tá, gente? A cozinha aqui, a churrasqueira tá lá, um espaço gourmet. Nós temos um fogão top. Essa ilha aqui, gente, ó, é pedra portuguesa ali embaixo, tá, gente? Isso aqui é um material caro, fica bonito, quem gosta, né? Aqui é um São Gabriel preto. E aqui tem um nível, tá, gente, ó. Da cuba, duas cubas, torneira monocomando, estilo cantor casual. Aqui um fogão cooktop, gente, ó, cinco bocas. Braço ative Aqui a parte da pia, olha o espaço que tem lá, gente, ó, para você preparar uma carne pro churrasco. Aqui você joga os temperos, a tábua de carne. Outra torneira aqui também, olha o tamanho da churrasqueira, gigante, né? Grande. Ali embaixo você bota o carvão, a linha guarda tudo aqui deixa eu fazer uma panorama aqui, o refrigerador tá lá o refrigerador tá tipo assim, salário mínimo né olha o espaço que tem aqui cabe uma geladeira daquelas estilo Rambo, que nem eu falo né uma geladeira pequeninha. vamos abrir não, não vamos abrir <risos> ó, papel de parede que imita pedra ferro também, filetada tá gente, aqui aqui a gente tem já uns lustrezinhos que cai aqui bastante luzinha de cróica aqui no gesso e olha que ambiente sensacional gente, ó Bacana, né? Sentiu o pá, sentiu o ventinho? Você tá bem pertinho da lagoa, meu cara. Aliás, a lagoa aqui tem um dispor do sol muito lindo. Aqui é a área de serviço, tá, gente? A gente tem um dormitório de serviço também, máquina, tudo que tá aqui já fica na casa. Aqui é o dormitório de serviço, que hoje está um quarto de jogar tipo assim, joga tudo aí. <risos> aqui é um banheiro, tá, gente? É uma pia, uma porta que acessa a rua e aqui tem então o box e a parte do sanitário armário aqui também o pessoal fez uma dispensa aqui e aqui meu cara aqui é o que eu vou te mostrar aqui é os Junker água quente ó. aqui a gente tem um home, tá Que foi transformado no quarto de jogar dois tipo joga tudo aqui também olha só aqui tem um Home Office a gente é bem grande ó bem espaçoso um Home Office uma sala de guardaço. você pode dar o nome que você quiser Dá para ser o um estudo de música, falta bateria aqui, enche de aqueles, aquelas espumas acústicas e tal ali com uma bateria que nenhum vizinho vai ouvir. Aqui, gente, olha como o terreno é grande, olha onde é que eu tô, não é que eu vim parar. Aqui tem mais um detalhe, gente, ó. Mais um jardinzinho, aqui é, ah, olha só que bacana, aqui é para secar a roupa, você botar as calcinhas, qualquer que ninguém vai ver, bem protegido aqui, tá, gente? Bota tudo aí, deixa eu pegar o ventinho, tem que cuidar que o paraquedas não voar só. Aí aqui, gente, ó, é uma casa de máquina, aqui vai o gás da casa. Aqui, então, o um carro, o sétimo carro, mais seis na frente. Aqui umas pérgolas em concreto, ó. Você pode estar colocando o vidro aqui em cima. Gente, lembrando que essa baita casa tá com preço de barbada. Melhor negócio do condomínio. Atenção, moradores. Se você quer se livrar do seu punhado chato, indica essa casa para ele aqui diz para ele comprar essa casa que tá barata, muito barata, preço somente pelo telefone, gente, a pedido do proprietário, meu caro, olha só que tá voando tudo, <risos> olha só, aqui a gente tem, gente, tipo um lounge com uma lareira, gente, olha só que top, ó, cantinho aqui com lareira, o jardim de inverno tá ali atrás, aqui nós temos um baita terraço com pedras cachambu, tá, gente, aqui ó, de fora a fora, Vem de lá até aqui, gente. Olha a gurizada aí. <risos> Condomínio tem vida, meu caro. Olha só, aqui a gente tem uma espécie de churrasqueira uruguaia, eu acho que é isso, né? Vamos ver Está tá embaixo dessa pedra. É. Exatamente, gente. Aqui chama-se uma churras... Aqui no Rio Grande do Sul uma churrasqueira uruguaia. Na rua, aberta, com pia. Aqui, gente, ó, é um, um espaço feito, tá, gente? Pra você fazer churrasco aqui. Olha só o tamanho do terreno, gente. Vai até ali, ó. Tem mais todo esse jardim aqui. Dá pra fazer outra entrada por aqui, ó. Dá pra colocar o barco, a lancha, o jet, tudo aqui. É só fazer um abrigo aqui, guarda tudo aqui. E olha só a imponência da casa, gente, ó. Linda, né? Maravilhosa. Aqui a gente tem uma piscininha. Ela não é muito grande, mas é só para molhar mesmo as crianças e tirar o calor, né? Porque você tem a lagoa, meu cara. Você tem a lagoa... Logo ali atrás daqueles carros ali, que eu até vou dar um zoom para você. Olha só, logo atrás daqueles carros ali, você já acessa a lagoa. Tem um clubhouse com piscina térmica, com piscina grande. E mais a extensão inteira da lagoa para você se banhar. Lagoa de água doce, praia de água doce. E lembrando que nós estamos a um quilômetro e meio da praia do mar. E olha só, quão pertinho que é a gente! Olha só, apenas dois dedos você chega lá. Ainda <risos> uns 100 metros no máximo, tá? Gente, eu chutei 50, mas dá uns 100 metros ali para você chegar no clube ali, tá? E agora eu quero te mostrar a parte dos dormitórios. Essa casa aqui ela não tem a suíte do vovô, tá? a suíte térreo, uh, então você compra duas casas, uma para o vovô e outra para você. Mas olha só, meu amigo cunhado, que tem a casa no Lagoa do Passo, oportunidade única, única, única, gente. Vale a pena você conferir, você entrar em contato, porque essa casa, meu caro, está de barbada vai vender super rápido. Vamos subir essa escada? Olha que legal, gente, a arquitetura da escada, estilo aspiral. Toda em concreto aqui, aqui revestida com travertino, ó, lindíssima, e agora vem cá, aqui a gente tem algumas suítes, temos uns terraços, você vai gostar aqui, o que vai ver, olha só, aqui a gente tem uma porta que já acessa a suíte principal por aqui, a gente não vai por aqui, olha o terração que tem aqui, vocês estão vendo a lagoa lá, eu já vou mostrar para vocês, Vem cá então gente, ó Nós temos aqui um armário colorado Bem vermelhinho Aqui a gente tem Uns vasos aqui do Aladim <risos> Vaso de barro Olha só gente, ó Aqui tem um tipo um 13D Olha que legal isso aqui gente Cara, e yeah. é Gesso mesmo, olha que legal Não é de plástico, de gesso Olha a vista que tem aqui Escada gente Linda né olha a água parece o um mar de floripa bem verdinha <risos> gente vai ser entregue limpinha cheirosinha toda revisadinha piscina pronta inclusive se quiser o corretor já tá com a carne esperando você tá bom olha só aqui é a primeira suíte quero te mostrar ela uma cama de casal uma cabeceirinha estofada Os móveis são bem simples assim tá gente até pelo preço que a casa tá você não vai acreditar mesmo que tirasse todos os móveis Até os fixos A casa ainda é uma barbada Olha só, mesmo essa suíte que é a menor Ela tem um terracinho aqui, gente, ó Olha que bacana Terracinho Não sei pra que que serve, mas <risos> Ah, desculpe, proprietário, mas uh, Esse terracinho aqui Acho que talvez só pra entrar um vento aqui Não sei Lá, gente, ó Você tá bem perto, deixa eu te mostrar Ali no meio do condomínio tem uma ilha com um lago bem grande Bonito pra caramba, gente E você tá bem pertinho Também pode fazer a sua caminhada Dar de bicicleta ali na volta E sem falar que o Lago do Passo é um condomínio que tem muita natureza Meu, cara, muita, muita mesmo Muitos animais aqui, gente é, Claro que não precisa ter medo Que eles não são tão ferozes, tá? Não tem leão, não tem jacaré Pode ficar tranquilo, tá? <risos> Olha só vamos lá conhecer a segunda suíte agora vem cá olha gente tem um espaço aqui que dá para você colocar um armário para fazer a roupa aí aqui da suíte tá bom aqui então a segunda suíte olha a cama de casal também armário aqui também tá aqui gente não um parecido com meus amigos aqui da casa de Bahia mas isso aqui é do galho falta uma decoração assim para deixar essa casa aqui gente se você decorar essa casa aqui, contratar uma arquiteta renomada aqui do Rio Grande do Sul, da nossa praia, e decorar essa casa, meu cara, essa casa dá um salto só para você ter uma ideia, ela dá um salto de mais de um milhão e meio no valor, você vai ter um lucro de mais de um milhão e meio no valor, e aproximadamente para decorar essa casa uns 300 mil reais, só para você ter uma ideia, tá? Aproximadamente, e eu te ajudo a fazer isso com certeza, te indico os nossos profissionais e tudo mais. Essa aqui é a segunda suíte, ela tem uma janela pro norte, lá é o norte. A regalha dos carros estão aqui. E aqui, meu caro, ó, deixa eu abrir aqui a rotina. A gente acessa esse terraço, tá? Olha o tamanho desse terraço aqui. Esse aqui dá pro seu cunhado, pro cunhado do seu cunhado, né? Vingança agora, né? Ou você mesmo vem aqui e toma um banho de sol no terraço também, tá? Todas as suítes tem terraço e eu vou te mostrar. Aliás, nós já vamos atalhar aqui, gente, ó estamos no terraço não vamos tomar banho de sol olha aqui gente seu home office ó. dá para fazer um segundo andar um prédio comercial <risos> dá para fazer um, um, home, um home office duplo aqui duplex se quiser espaço tem olha só gente aqui a gente tá acessando então a quarta suíte uma cama de casal e olha que interessante tá deixa eu antes de, de entrar deixa eu te mostrar a gente saiu daquela suíte lá pelo terraço acessou essa suíte aqui e essa suíte tem um terraço que interage com a suíte master. Olha que bacana, cara. Essa casa é sensacional, porque você acorda de manhã cedo lá e vem acordando todo mundo. Todo mundo você vem acordando, dando travesseirado, jogando água na cara. Verão, muito top, né, gente? E olha só, aqui uma cama de casal grande, ar-condicionado já tá ali, as portas são de PVC. Aqui já tem um armáriozinho esperando o televisor aqui. Aqui a gente tem, meu caro, o banheiro dessa suíte. Tudo travertino, uma cobinha porcelana, aqui uma torrinha estilo cascata. Eita, uma cascata mesmo. Ó, aqui, gente, ó, o box de então, vidro com um chuveira a gás e a parte sanitária. Agora vocês estão prontos para conhecer a Suite Master? Meu caro, a Suite Master já é uma suíte de casal apaixonado. <risos> Porque, deixa eu te mostrar, acabei de entrar aqui. A minha esquerda a gente tem um banheiro com duas cubas, tá? Cuba do casal, travertino, duas cubas de porcelana, duas torneiras aqui de inox, gente, ó. Aqui o, o box totalmente de vidro, chuveiro a gás. Olha só que legal, gente. Ali tem uma banheira de hidromassagem, que você pode estar tá tomando banho aqui no chuveiro, né? Tomando aquele banho maravilhoso assim e de repente você pode chamar o seu marido, a esposa. Você está lá na cama dormindo, tipo, vem tomar banho comigo. Ou se ele não quiser, em vez de ficar vendo Netflix e ficar vendo você, vai que ele tenha vontade né, de vir tomar banho com você. Então, primeiro você tomar banho, cria aquelas, aquela fumaça aqui que não dá pra ver nada. E você fala o seguinte: abre as cortinas e o show começa aí, você chama o seu marido e aí vai ser um sucesso. <risos> Gente, que loucura essa cara essa suíte! Olha só, parece, gente, uma suíte de motel, olha só Televisor tá lá, a banheira tá aqui, a cama do casal tá aqui Tem guarda-roupa aqui também, gente, ó, três portas Não vou abrir, mas já dá para usar E olha que interessante, gente Ele, Aqui tem um terraço em L, já vou lhe te mostrar Ele sai lá da escada, faz toda a volta aqui, hein? Toda a volta aqui hein? E interage até com a suíte de trás Olha que bacana, uma cadeirinha. Aquela cadeirinha ali, a posição dela, na verdade, seria aqui, gente, ó. Aqui a gente já consegue ter uma noção da lagoa. Só que o vizinho deixou crescer demais aquela árvore. <risos> Mas olha só. Lagoa tá ali, a serra tá logo ali atrás. Ó, não sei se você tá conseguindo ver, ó também não vai pegar legal, mas ali a lagoa atrás dessas casas aqui é o Clube Náutico. Então, gente, e aliás, tem um clube aqui, tem outro clube lá do outro lado ali, gente. Lá assim também tá, tá pra você ir de a pé também. Mas olha que terraços maravilhosos, gente! Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Esses terraços, meu caro. Essa é a casa. Ela tem quatro suítes em cima, tem uma embaixo, uma suíte de serviço. Ela vai ficar do jeito que você viu e ela está com preço de barbada, gente. Barbada, barbada, barbada. Se eu fosse vocês que tivesse interesse em comprar imóvel aqui na praia, não quisesse gastar muito, eu entraria em contato agora, gente, porque essa casa, meu caro, é de apaixonar e vai vender super rápido. Quero te agradecer por mais um vídeo. Muito obrigado de coração. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, dá um joinha e siga lá no Instagram, tem conteúdo exclusivo lá, gente. Lá eu consigo interagir com todo mundo, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe então o seu dia, te dê muita sabedoria, paz, saúde. Até o próximo vídeo, um abraço do seu amigo Diego Corretor da Praia.